Que sua família merece a melhor qualidade de vida nós sabemos, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso queremos que você saiba que estaremos ao seu lado em qualquer momento. Nós do Grupo PAF há mais de 30 anos levamos planos assistenciais a milhares de famílias com total transparência, honestidade e o mais importante, um atendimento próximo e humanizado com planos que se encaixam perfeitamente nas necessidades da sua família, além de todo o suporte funerário e cremação de alto padrão. No Grupo Paf, você encontra uma ampla rede de parceiros credenciados que dão descontos em diversos serviços e ainda assistência convalescente com empréstimo de diversos equipamentos como cadeiras de rodas, muletas, bengalas, camas hospitalares e muito mais. Ah, e de acordo com o seu plano, ainda disponibilizamos carro de apoio para levar você ou sua família em consultas e exames médicos. Grupo PAF. Dê à sua família a tranquilidade e segurança que ela merece.